A gente está aqui no, na em frente ao Congresso Nacional, depois de uma grande passeata com mais de 100 mil pessoas que vieram aqui dizer não ao golpe. Na nossa opinião, e para a Constituição, impeachment sem base legal é um golpe, um golpe de Estado, um golpe à nossa democracia e um golpe nos direitos das juventudes. E eu acho que hoje a gente fez história num dia simbólico, porque hoje também, em 1964, foi um dia histórico quando aconteceu um golpe militar no Brasil. E é por isso, lembrando da nossa história, que nós não deixaremos nunca mais isso acontecer. É por isso que o povo está na rua, para resistir, para que não haja retrocesso democrático e para que a gente siga, em especial a juventude, com um futuro de democracia e de direitos.